Oi, vamos dar uma olhadinha, uma geral, na mantiqueira aqui nesse pedaço? Aqui do lado, Brasópolis, Laboratório Nacional de Astrofísica, o Observatório do Pico dos Dias. Estive lá esses tempos atrás. Antes da pandemia, agora está meio fechado. Não está recebendo visita. Mas estive por lá. E uma das coisas que a gente faz no final da visita, a gente conhece os equipamentos, telescópio e tudo mais. E no final a possibilidade de dar uma volta de 360 graus na passarela que tem em volta do telescópio principal. E aí a gente consegue enxergar a região toda. Vamos conhecer? bem a nossa frente e a pedra do baú. E vamos dar a volta toda aqui para conhecer. Pedra do baú é aquela lá, ó, que, que lembra uma canastra, lembra um baú. São Bento, Sapucaí, é outro lugar legal também para ir conhecer. Bonito, né, filho? Nossa, mãe! Aí, deixa eu ver se ali é luminosa. Ali embaixo deve ser Brasópolis. Que lugar fantástico, que lugar bonito. Logo ali, bom sucesso. Olha Itajubá ao fundo. Ah, lá no fundo Marins, Maria da Fé, que está nessa direção aqui, depois de Itajubá. E ali deve ser Piranguçu. Ali é Piranguçu, exatamente. É Piranguçu. Tá vendo esse paredão no final lá? Você Sim. passando ele é o Vale do Paraíba. Ah, legal. São os campos, para Cabaté, é, o Olha as montanhas, olha a cordilheira. Atrás dessas montanhas aqui tem um vale e segue a cordilheira outra vez. Por ali está descendo o rio Sapucaí, que está vindo lá do alto de Campos do Jordão, que a gente está indo agora. No horizonte dá para a gente divisar alguns... Algumas construções já de campos do Jordão. E ali outra vez a Pedra do Baú. E pensar que, que essas cordilheiras, essas montanhas que tem aqui são resquícios, estiveram envolvidas na separação do continente americano e africano. Lá no fundo, depois da cúpula, Itajubá. Mas no alto, Maria da Fé. Então, legal, né? estiverem curtindo, não esquece de dar um joinha, um like, um gostei, se inscreve no canal se não for inscrito e vai conhecer o site. O site tá novinho folha tem um monte de coisa lá. Se você tem intenção de vir, né, para se hospedar, para conhecer a região, né, há uma fogueirinha ali atrás, a mesinha, né, um, uma varandinha, um quintalzinho e o restante do do lugar que você pode conhecer aí pelo Airbnb. Então legal, forte abraço.